Refletindo nessas ondas Gosto sobre pedras, sais cristais, a gente ama Lembra que temer faz a gente mijar na cama Me desculpe, é que essa água toda me deu muita onda Sede de te ter de noite, sede de te ter de dia Sempre que você se for, eu vou Sede de te ter de noite, sede de, de te ter de dia Sempre que você se for,